Viva amigas, vamos lá então fazer o tutorial deste ponto que é maravilhoso. Eu este que está aqui, eu chamo-lhe a princesinha, porque é talvez o ponto mais lindo que eu consegui criar. Mas este é o princesinho, né? se este é a princesinha, este é o princesinho, porque está muito lindo também. Vamos lá, muito simples, laçada na agulha, vamos buscar laçada, vamos buscar laçada outra vez e passamos por dentro de dois. Até aqui é igual ao ponto alto. Agora aqui, reparem, fazemos assim uma meia laçada. Esta meia laçada é uma meia laçada de macramé. Portanto, este ponto é um ponto de mistura entre o macramé e o crochê. E agora fechamos o ponto, passando por baixo ou por dentro destes três. E já está. Reparem na beleza deste ponto. Um ponto coerente, com uma beleza estonteante. O verso também igual, muito bonito. Top.